e um rapaz passou pra gente essa localização aqui ó, aqui era uma colônia de férias, certo tá Isso mesmo, Thaís. Ele claro. passou pra gente que aqui faleceu uma criança, que aconteceu uma tragédia com a criança e ela morreu no local. Depois disso, os pais dessa criança pegou e processou essa colônia de férias. E depois do processo, a colônia de férias não conseguiu se manter e acabou falindo, teve que fechar as portas. E dizem que pessoas que... Passam por aqui, vê uma criança no local, certo, Thaís? Isso mesmo. O local é. Parece que tá, faz um bom tempo abandonado. E é uma né? estrutura enorme, né, Thiago enorme. Já dá para ver. Enorme. Vamos lá para dentro, vamos ver como que é? Vamos lá. Galera, a gente vai fazer o reconhecimento do local, ver como que é, para a gente estar voltando à noite e gravando um vídeo para vocês no local de noite, chamando, vendo se tem manifestação, beleza, Thaís? Isso aí. Então deixa muito like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, porque a gente já está postando story, que a gente está aqui, você já, se você já segue a gente, você já estava sabendo antes, né, Thaís? Isso aí. E bora para mais uma aventura. Thaís, fica perto de mim, vamos tomar cuidado, porque o local parece ser grande, pode Sim. ter alguém aí, tá bom? Tiago, olha o tamanho da estrutura olha do a natureza, local. cara. É gigante, cara. É enorme. Nossa, caraca. Criança. Ah. Boa tarde. Tem janela lá, ó. Cara, olha isso aqui. Que louco, velho. Vamos entrando por aqui. Vamos olhar aqui. Deixa eu ligar minha lanterna. Aqui. Ué, aqui, então, troca a lanterna comigo, porque esse daqui anda é mais forte, melhor pra você. Filma ele no local. Opa. estranho isso aqui. É isso. Olha aqui. Escada? Vamos Calma, lá, vamos ali primeiro. Thiago, olha o tanto de roupa. Olha aqui esse sapato. Falta sapato. Ah, meu Deus. É de terra, né? Sim. Entra aí, entra aí. Ai, olha aqui. Outra escada? E é do mesmo tamanho, ó. Mesma coisa aqui. Será? Será que eram os apartamentos? Ah, pode ser, né? Para as crianças dormirem. Vamos ver. Vem aqui. Vai na frente. Ah, ali já sai ali, ó. Entra aqui. É igual, tá era tipo é um apartamento. Ó, roupas, soltão de roupas. É. Vamos subir a escada? Vamos. Vamos, subir um, vamos subir um pouco, porque vai que a gente encontra alguma coisa. Deixa Vou subir para aquele primeiro. Ó, aqui tem sapato, tá vendo? Uhum. Ah, pelo que ele tem uma porta, lá. Tem. Que lugar tenso, né? Ah, era é o banheiro, é Nossa, o banheiro bem grande, né? Nossa, tinha de lixo, sacado. Mas não, ele é alto, né? Aham. Uhum. devia Ah, cara, dá lixo. Quero o quarto. Pera aí. Ah, quero uma sacada, sacada, Thiago. Ah, que top, Thiago. Olha que é isso. Tá que maneiro. Do que será que essa criança faleceu? Não sei, Thiago. Cuidado. Ué, Tiago, tá fechado aí? Ó. Então, Nossa, como tá fechadinho. Consegue olhar aí? Ali, ó, a porta aqui. Ó. Mas eu acho que é sacadinha, né, Tiago? É sacada. Tia. Vai uhum. lá sacadinha eu acho que aqui é o outro país sim é o outro é o da outra escada né ah entendi não acredito cuidado Ó, se os pais processou a colônia de férias deve ter sido algum ex aqui da colônia de férias que aconteceu que a criança acabou sim porque acabou assim, né? a responsabilidade quando deixa a criança nesse lugar, nesse lugar é deles Imagina a família deixou é, pensando que a criança estava... Local tranquilo, seguro Bem cuidado, uhum. Eu acho que deve ser vários apartamentos assim. Vamos passando meio rápido então. Olha, são. Então são vários, Thiago. Não quando as crianças rápido. dormiam. Deixa gente vê se não tem nada. Como que é? Tá. Ah, vamos aqui. Só se tem alguma coisa diferente. Ah, é só solto Pessoal, eu vou ir com a câmera bem rápido pra gente mostrar que, pelo jeito que a gente viu, ó, aqui já é diferente. Aqui não tem uma porta que passa pro outro. Aí ah, em cima né? tem? Porque em cima também passava. Tem nada pra você subir aqui, né? Não Olha ele aqui, Tiago. Ah, olha aqui. da menina aqui, Tiago, mas isso aí? Então. Parece que era um colchão, ó. Posso pôr fogo no colchão, né? Parece que sim. Um controle. Que era sacadinho. Ah! Você não sabe o que tem ali. O quê? Olha aquilo ali. Caraca, mano. Duas, Thaís. Gente, não vou mostrar muito. Vamos lá, vamos olhar tudo Nossa. pra gente ir lá ver. Não, não, não. Nem vou mostrar na câmera agora, Thiago. Cara, você não faz ideia, Thaís. Gente, parece que tem duas piscinas gigantes ali. Mano, vamos terminar cara. de olhar tudo aqui, que eu já quero ir lá ver. Agora que ele mata lá. Cuidado. Cara, essa escadinha aqui estranhas E elemento. eu com a câmera que eu não consigo ficar prestando muita atenção, Cara, vem parece que tem uns apartamentos bastante aqui, pô. Parece que tem outra construção ali, ó. Tem outra? Parece que sim. Vamos passando aqui. Tá, é se eu vou entrar na frente ver se tem é alguma coisa diferente Porque qualquer coisa não é nem sobe Tá, olha, eu achei um negócio aqui O que que é isso? É isso lá, tá? Pera aí, deixa eu só ver um negócio que eu achei aqui Ai, coisa de maquiagem Achei que seria alguma coisa interessante é O que? Gente, veio aqui mesmo A gente ficou no lugar Ixi aqui me vindo? Então, ó, isso aqui é pra fazer comida, não é? O miojo. Ó, miojo. Andareja, ó, olha aqui. Ixi, já colchões, coberta. É isso que é o complicado, tem gente aqui, cara. Aham. Uhum. você reparar, foi meio que limpo aqui, tá vendo? Sim. Mas é grande, ó. Tá vendo que ele parece. Que isso? Fita, Fita cassete. Tá vendo que tá de lixo, cara? Tinha aqui, sabe? Tem uma outra construção que eu falei. Será que essas fitas, Thaís? Será que elas não eram fita? De câmera de segurança? Não sei. Tá uh -huh. Numa dessas vistas tá o que aconteceu com essa criança? Será? Acho que não, Thiago. Eles não iam deixar assim, né? Vai saber. Entrou não em será, processo e tudo, eu não sei. Não Cuidado, olha onde você vai pisar. Buraco, e aqui? Não Foi onde nós veio. Não. Nada. Aqui já tá bastante listo, né? Aham. Uhum. Gente, a gente tá dando uma olhada rápida no local. Porque a gente quer ir pras outras lendas também, né, Thiago? Conhecer Sim. tudo hoje. A mesma coisa. Isso tem umas roupas ali, ó. Tem uma parte enorme, cara. Aqui, tá isso eu não sei como vai fazer, se a gente vai ter que se separar de noite... Ah, mas é perigoso, Tiago, tem gente aí, parece... Porque é muito grande, cara. O problema é que a gente veio viajar e não trouxe as armas, uhum. entendeu? Aqui já não tem o tanque. Não. E os banheiros são grandes, né, Thiago? É. Ó, guardar um guarda-roupão. Cara, só dá uma passadinha rápida ali, nesse assim, meio que eles vão ver o que tem. Ah, meu Deus, eu me nem vou mostrar mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro disso aqui Não tem nada não Será deveria ser um lugar bem gostoso para as crianças ah, Só Deus. que... Te falo, esse daqui é um lugar que foi, frequentado, foi feito para criança, né? Uma colônia Só que com umas escadas dessa, cara Então... Já começa errado por aqui Como? Eu não confiaria no meu filho se Imagina o Cauê andando aqui Deus me livre Eu tô com medo, vou falar pra você Tô descendo escorando é Vai lá, tem outra tem mais construção mais. Esse daqui eu acho que é o último quarto Olha ali, amor Não deixa de olhar nada, não Nossa, tá pegando muito Esse também não tem tanque Taís, esses últimos aqui devem ser os mais top, uh -uh. porque fica de frente e é piscina. a piscina latinha de cerveja. Nada, cueca. Opa, tá fechado. Falei, parceiro. Opa! tá precisando de alguma ajuda aí? Você acha que você escondeu aí? Você acha que você escondeu aí? Não sei, cara. Sai daí de baixo. Ele chutou alguma coisa aí. Acho que não vê ninguém, não. Mas foi feito pra se esconder aí. Sim. Muito grande. grande, hein? Nossa, vamos aqui primeiro, ó. Olha o caminho. É, hora que é a área do lazer. Eu não quero tomar banho Aí também Boa. Então isso, tá só um bicho ali. Cara, que dó do bagulho tá assim, cara Que dó, né Thiago? olha Cinco churrasqueiras, cara, gigante Cinco churrasqueiras Que deveria ter um monte de mesa, né Thiago? Para as crianças comer ser um a gente olhar O que será que é? Tipo uma alambreirinha? Uma ou? cozinha, eu acho, Thiago. Poderia ter fogão, pia. Ah, olha aqui. Cavado. Estranho? Estranho mesmo. Tiago, é, o lugar é muito grande, cara. E dá muita dó, né, de ver um lugar abandonado desse jeito, cara? Cara do céu, dá muita dó. Nossa. ah, tem mais aqui, ó. Parece que aqui era é um salão de festa, né? É. Então, é essa? Vamos. Que? O que foi? Isso tem barulho. Ixi, Maria. Ai, amor, eu pisei no caco de vidro. Mano, pisei no caco de vidro. Ai, ai. Ai. Caraca. Eu tô de chinelo, cara. Como que o caco de vidro entrou? tinha estandado? Hum. Olha que saudãozão de festa, cara. O GT é banheiro. É banheiro. É, tira mais. E aí? É banheiro. Que é grande, né? Esse lugar, cara. Cara, é enorme, é enorme, Olha aqui. Parte Aí da... era o lazer das crianças, né? Cara, eu fico olhando assim pra colocar uma espelha, não sei se tem alguém, eu escutei barulho aqui. Pro, pro mato, Meu Deus, caraca. Tiago, que, de lá, tá isso, que, aqui, assim, que gigante, que Bom, tá com água, não dá pra entrar pra ter uma noção, né, lá, da altura, essa água aí é muito nojenta Olha e aqui, olha um tá Tiago, olha aqui, é da criança, das crianças também é funda, cara Olha, Tiago, deveria ser muito gostoso, aqui eu acho que era pras crianças menores, né, ele para as maiores, não sei que top, Deveria hein, tá ter isso? aula de natação, tudo. Filma aquela parte assim, que cena, cara. Ó, pessoal, a gente subia as escadas ali, ó. E era naquele lá. Olha lá o tanto que tem. A gente entrou um por um. Sete. Grande, hein? Top, é tá isso. Nossa, cara, esse lugar é... Thiago, esse lugar já me dá arrepio. Esse lugar deve ser assombrado, cara. Certeza, certeza. Cara, sabe como que é? Quando é lenda, de história de criança, que aconteceu alguma coisa com a criança. Sei lá cara, eu fico meio mal velho, não sei porquê Porque a gente é pai né, a gente imagina o que um pai deve ter sofrido E pois. onde será que essa criança morreu aqui hein? Não sei Certeza que o, que o corpo dela, a alma dela tá vagando aqui velho Certeza cara Porque tem pessoas que lugar é O lugar, é, é, o, o lugar é, é, é sinistro Thiago, o lugar cada cômodo que você entra você sente uma adrenalina, não sei então. explicar muito estranho, né? Uhum. E o local aqui devia ser muito bonito, muito lindo, cara, quando Deveria funcionava. mesmo. Mas, pelo jeito, não estava preparado para o que eles serviam. É. Não é. sei o que aconteceu aqui, como aconteceu, mas... Foi responsabilidade da, do local mesmo. Os pais processaram o local e não conseguiram se manter, né? Com o processo. Uhum. Acabou falindo. que tinha entrada de indenização, né? Muito dinheiro, advogado, e eles não conseguiram se manter. A fama do local, porque nenhum pai queria deixar, mas acho que o filho aqui, não. né? Pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Eu achei o local sensacional, um local sinistro, muito top. E eu. Tô louco para voltar aqui de noite, de madrugada, entrar nesses locais aqui, nesses lugar, naquelas salas lá e começar a chamar pra para se manifestar, para ver se a gente consegue captar alguma coisa nas câmeras. Cara. Fazer a investigação mesmo, Fazer a investigação, é. passar o K2, tentar captar alguma coisa da câmera, fazer um contato, tentar descobrir a história do local. Aqui tá aí, se tiver presença, a gente vai ter que tentar descobrir, cara. Sim. Fazer uma investigação para tentar descobrir. O que que aconteceu? Como aconteceu? Que a gente só sabe que foi uma criança que morreu. É. Você sabe se era menina, ou se era menino pelo menos? Não sei, disse que era uma criança, falou uma criança É Sensacional, né, Thaís? local é, mas a história é triste Não, sim, o local, fala sensacional Essas piscinas aqui, ó, muito top, muito sensacional Então, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Se você gostou, não esqueça de deixar o like Que ajuda a gente demais Se inscreve no canal se não for inscrito Ajuda a compartilhar os vídeos aí Porque ajuda muito a gente, né, Thaís? Isso aí A gente tá indo cada vez mais, indo pra longe Pra poder trazer lendas novas Vídeos novos para vocês, né? É isso. isso aí. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.